Meus olhos Fala meu amigo, beleza? Vou estar tá passando aí agora esse riff aí que você acabou de ver, tá? Isso é uma música do voz da verdade, sonda-me, tá? E é um riff bem legal, bem simples de executar também. Vou explicar as técnicas que se utiliza aí, qual escala que tá, em que tom está e vou passar com tabulatura, beleza? Se gostar já deixa o joinha pra nós, compartilha com os amigos aí e ative o sininho, beleza? Então é isso aí, sem mais, de... sem mais demoras e enrolações, vamos lá. Bom, então vamos lá, o que você vai precisar saber aí pra estar tá executando esse riff, né? Basicamente, ele está em Lá Maior, você pode pensar em Fá Sustenido Menor, né? Pentatônica, posicionamento aqui aproximado, né? Mas a gente vai utilizar mais notas que estão fora da pentatônica. Mas a escala maior de Lá ou a menor de Fá Sustenido Menor, ok? Então, basicamente, aqui ele vai utilizar uma nota como base, né? Em cada uma das partes do riff, que é a nota do acorde. Quais são os acordes? Um Fá Sustenido, menor, né? Si menor, depois vem um Mi com baixo e Sol Sustenido, que é a inversão do Mi, né? Você tem o Mi, você inverte, ele vai virar um Mi com baixo em Sol sustenido, primeira inversão, e depois vem um Lá, certo? Ele vai repetir duas vezes, e na segunda, você tem uma leve alteraçãozinha no final, que você encurta um pouco para fazer os acordes, tá? É isso aqui, ó. Tá? Ele vai repetir duas vezes. No final, ele faz um, um lá, depois um meio. Certo? Então, vamos lá. Agora, com tablatura, para ficar bem rápido aí, bem simples. Bom, se você tem sentido da necessidade aí de estar tá aprendendo um pouquinho mais sobre guitarra, tá? A gente tem dois cursos aí. Um é o curso Evolução e o outro é o guitarrista técnico, tá? O curso Evolução é um curso 100% voltado pro guitarrista da igreja. E envolve desde o iniciozinho ali até o improviso, tá? Passa por técnicas e etc. Muita coisa tem o um link aí na descrição. Tá, o Guitarrista Técnico é um curso um pouco mais acessível que fala somente sobre as técnicas, tá? Pra você que tem pouco tempo pra estudar, beleza? Então não deixa de conferir, tá? Os dois links aí na nossa descrição, beleza? Então continua o vídeo aí, <risos> tá? Então vamos lá, a gente vai começar aqui ó, tendo como base eu faço o Fá sustenido, tá? Que é o primeiro acorde, então vai fazer ó. Depois tem o si menor, depois vem um sol sustenido, né? Com o terceiro acorde lá que é o quarto acorde, né? E ele volta. Tá? Ó, vou fazer ele todo seguido agora e lento, tá? Na segunda vez, a gente só tem uma mudança aqui, ó. E vai pro meio. Certo? E aqui finaliza. Tá, então, não tem muita complicação. Se você gostou, deixa o like aí pra gente, tá? E eu vou estar tá compartilhando aí mais solos e mais uh, riffs do, do Voz da Verdade ainda. Tá? que foi uma banda que me influenciou bastante tá no começo, quando eu comecei a aprender. E acredito que talvez tenha sido uma grande influência para você aí também. Beleza? Então deixa o joinha para nós e um abraço e até o próximo vídeo.